O presidente Lula esteve no Maracanã, foi vaiado e, ao contrário do que estava previsto, desistiu de fazer a declaração oficial de abertura dos Jogos. O presidente Lula compareceu ao Maracanã, assistiu à abertura dos Jogos Pan-Americanos ao lado de Dona Marisa e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido, mas continuou na festa. A hora do presidente declarar abertos os Jogos se aproximava. E havia o risco de mais vaias. O governador Sérgio Cabral, sentado ao lado do presidente, conversava muito com Lula e com o chefe do cerimonial da presidência da república. De repente, o microfone onde o presidente devia fazer a declaração de abertura sumiu da tribuna de honra. Tudo indicava que Lula não falaria mais. Mas o presidente da organização desportiva pan-americana não foi avisado a tempo e reagiu com surpresa. Uma nova vaia começou.